galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, esse é o canal é, Trabalhar em Casa Ganhando Seja muito bem-vindo, tá? E eu quero falar um pouquinho hoje, eu tô falando esse vídeo é, para te falar a respeito de... Eu quase caí aqui é, A respeito de... Você conhece a OLX, né? É, então é o seguinte é, A OLX, ela é muito boa para você é, trabalhar com produtos físicos, tá? ótima mesmo dá um retorno legal certo mas é, é muito interessante que você tem que saber que existem técnicas para que você possa colocar um produto lá certo para você colocar um serviço certo para aquilo ser é para que as pessoas possam ver o seu produto ou serviço né e existem técnicas interessantes Certas técnicas bem legais que você pode utilizar dentro da própria OLX né, que vão te auxiliar a você colocar o seu produto e ser para que ele te dê o resultado que você precisa outro dia me perguntaram é, eu estava vendo que a pessoa perguntou é, se na no OLX você consegue vender mesmo sim você consegue vender vender tantos produtos digitais quanto físicos tá? Agora, é melhor se você tiver produto físico, o produto físico vende muito melhor na OLX, tá certo? É, por isso que, para você saber mais as técnicas necessárias, certo? Para é, que o seu anúncio na OLX dê mais resultado e você não seja bloqueado, porque você pode também, dependendo do tipo de anúncio, você também pode ser bloqueado, tá? É, principalmente se forem produtos forem produtos de é, medicamentos é, ou porque eles entendem que isso pode ser é, algum produto nocivo à saúde então realmente fica esses produtos não não é viável que você venda pela OLX mas produtos alguns produtos digitais e produtos físicos até produtos do magazine luiza se você tiver como eu tenho alguns na minha página eu coloco lá também eu já tive um bom resultado com isso é, também pode ser bastante legal você ter isso na no OLX Então eu quero te recomendar o curso OLX para afiliados tá? Que é um curso baratíssimo, certo? que vai te ensinar as técnicas necessárias Para que você possa é, anunciar com qualidade dentro da OLX tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo do curso afiliado é, OLX para afiliados, tá bom? Para que você possa fazer muitas vendas pela OLX. E é muito barato, tá? É um curso extremamente barato, preço é bem legal, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até mais!